Sejam bem-vindos à primeira videoaula do curso de Algoritmos e Programação 2. E nessa videoaula eu vou apresentar para vocês o que vai ser trabalhado nas duas unidades deste primeiro módulo da disciplina. Então, na primeira unidade, a gente vai trabalhar algumas noções de gerenciamento de memória e de listas lineares sequenciais, onde falarei definições básicas como variáveis simples, variáveis compostas, algumas definições de alocação de memória e a definição de listas lineares sequenciais. Nessa primeira unidade, o tópico-alvo é o tópico de listas lineares sequenciais. E já na segunda unidade, a gente vai trabalhar com uma extensão do conceito de listas lineares, que é o conceito de listas lineares encadeadas. E ao final dessa apresentação, eu também vou fazer para vocês um pequeno resumo do que foi apresentado. Lembrando que nesta videoaula, o objetivo é a gente ter uma noção geral dos conceitos que vão ser trabalhados na disciplina. Vocês terão tempo e videoaulas específicas para trabalhar em cada um dos conceitos que serão apresentados. Então, nessa primeira unidade, a gente vai começar vendo algumas definições básicas, como, por exemplo, o que é uma variável, que é uma definição que vocês já estão acostumados. Basicamente, uma variável é uma posição de memória capaz de armazenar algum conteúdo de interesse do programa. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem três variáveis, num1, num2 e char1, cada uma ocupando uma posição de memória específica. Aqui a gente está fazendo uma simplificação, porque dependendo da variável, ela pode ocupar mais de uma posição de memória. Mas para todas as variáveis aqui, para ficar mais simples de entender, a gente vai assumir que cada uma ocupa uma posição de memória. Uma variável simples é uma variável que é capaz de armazenar uma única informação. E é basicamente o tipo de variável que a gente começa a utilizar em qualquer linguagem de programação, como a gente vai ver a seguir. Uma variável inteira, uma variável de ponto flutuante, um caractere, são exemplos de variáveis simples. E as variáveis simples elas podem ser de dois tipos, homogêneas ou heterogêneas. Uma variável simples homogênea é aquela que é capaz de armazenar uma única informação de um único tipo. Como eu mencionei, são as variáveis mais básicas que a gente pode construir em um programa. Por exemplo, aqui a variável num1 é uma variável simples do tipo inteiro, a num2 é uma variável simples do tipo ponto flutuante. A variável char1 é uma variável simples do tipo caractere. Já uma variável simples heterogênea ela é capaz de armazenar uma única informação também, porém a gente consegue dividir essa informação em pedaços, diferentes tipos. E antes da gente declarar uma variável desse tipo, a gente tem que definir quais são os pedaços dessa variável. Especificamente em Python, a gente faz isso declarando uma classe, mas o conceito de classe, ele não é o objetivo desta disciplina. E vocês verão a seguir em disciplinas futuras do curso de vocês. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma variável simples heterogênea, uma variável N, que é capaz de armazenar a nota de um aluno. Mas a nota de um aluno é dividida em três partes. O nome desse aluno, a nota 1 e a nota 2. Então, essa variável na memória, ela é uma variável simples, porque ela armazena uma única informação, mas ela tem vários pedaços. Né? E esses pedaços, cada pedacinho vai ocupar uma posição de memória específica para armazenar essa informação. Saindo do conceito de variável simples, a gente tem uma variável composta, que é basicamente uma variável que é capaz de armazenar um conjunto de informações. Uma variável simples armazenava uma única informação. Uma variável composta armazena um conjunto de informações. Por exemplo, um vetor de inteiros. Ele é um vetor, portanto ele é capaz de armazenar um conjunto de informações. Nesse caso, um conjunto de inteiros. Aqui, por exemplo, eu declarei um vetor V, que começou vazio, e eu coloquei três informações nesse vetor. E na memória, esse vetor vai ocupar três posições de memória, três informações. Da mesma maneira, uma variável composta ela pode armazenar informações simples ou informações heterogêneas. Tá? Uma variável composta homogênea é uma variável que é capaz de armazenar um conjunto de informações simples. É como se eu tivesse um conjunto de variáveis simples sendo referenciadas pela mesma variável. E o exemplo do vetor de inteiros é um exemplo de uma variável composta homogênea. Você tem um conjunto de informações e todas elas são de tipo simples. Um conjunto de vetores de inteiros, por exemplo. Já uma variável composta heterogênea, ela é capaz de armazenar um conjunto de informações heterogêneas. É como se eu tivesse um conjunto de variáveis heterogêneas. Como é o caso aqui de um vetor é, de duas notas, que é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Então eu criei um vetor, eu adicionei uma nota aqui do Samuel, 6 e 7, e uma segunda nota do Wallace, nota 7 e 8. Essas duas notas, elas estão sendo referenciadas através da variável V, é uma variável composta. E como cada nota é de um tipo heterogêneo, essa variável V é uma variável composta heterogênea. Dito isso, vocês já perceberam que toda variável, para que ela possa existir, eu preciso dedicar uma região de memória para que ela possa ser armazenada. E no momento que uma variável recebe uma nova região de memória, isso no Python acontece, por exemplo, quando você declara essa variável, a gente chama isso de alocação de memória. E toda alocação de memória feita pelo interpretador de comandos ou pelo compilador, se você estiver numa linguagem compilada, ela acontece de maneira sequencial. Ou seja, se você declarou, por exemplo, um vetor de inteiros de cinco posições, você vai receber cinco posições sequenciais na memória física. Por exemplo, aqui eu estou declarando três variáveis. Eu tenho uma primeira variável A, que ela foi declarada e alocada nessa, nesse primeiro endereço de memória zero aqui. Ao declarar a variável B, eu estou declarando uma nova variável que vai ser alocada em uma outra região de memória. Então, por exemplo, aqui a variável B foi alocada no endereço de memória 2 e ali eu coloquei a informação dela. Ao declarar a variável N, eu estou declarando e alocando uma nova região de memória. E aqui ela foi alocada, por exemplo, a partir da região de memória 4. Lembrando que toda alocação de memória para uma variável acontece de maneira sequencial. Por exemplo, a variável N, ela recebeu três posições sequenciais. Mas se você aloca três variáveis diferentes, uma variável é independente da outra. Por exemplo, aqui eu estou alocando um vetor, no caso com quatro posições. Como é a alocação de um vetor, toda a região de memória deste vetor vai acontecer de maneira sequencial, como a gente pode ver aqui na figura. Dito isso, uma vez que vocês sabem o que é uma variável simples, o que é uma variável composta, o conceito de uma variável homogênea, heterogênea e o conceito de alocação de memória, vocês vão ver neste módulo também o conceito de lista linear. Basicamente, gente, uma lista linear é um conjunto de elementos, nós, informações, que existe uma organização de posições dentro dessa lista. Então aqui, neste exemplo, eu tenho uma lista linear que tem um conjunto de elementos de tipos diferentes, onde na posição 0 dessa lista eu tenho o Alberto, na posição 1 um, eu tenho o número 10, na posição 2 o 10.5, na 3 o João e na posição 4 o elemento 45. Por mais que a gente olhe para essa lista e a gente ache que ela é um vetor, o conceito de lista linear ele é um conceito mais amplo. Eu posso utilizar um vetor para implementar uma lista linear? Sim que é exatamente o conceito de uma lista linear sequencial. Mas eu posso não utilizar um vetor para implementar uma lista, que é exatamente o conceito de lista linear encadeada. Então, as listas lineares, elas permitem três operações básicas que são utilizadas nas diferentes aplicações. Você basicamente consegue buscar um elemento de uma lista linear, você consegue inserir um elemento de uma lista linear e você consegue remover um elemento. E o custo dessas operações depende do tipo de lista que você está implementando. Se você estiver implementando uma lista linear com alocação sequencial, o custo de busca, inserção e remoção vai ser diferente se você estiver implementando uma lista linear com alocação encadeada. O propósito dessas listas é diferente também. Em determinados contextos, é mais recomendável usar uma lista linear com alocação sequencial em outros contextos, uma lista linear com alocação encadeada. Então, nesta videoaula eu vou apresentar de maneira bastante em alto nível para vocês entenderem as vantagens e desvantagens de cada mecanismo de alocação e no transcorrer do módulo vocês vão conseguir ver com mais clareza inclusive a implementação de cada um desses tipos de listas lineares. Começando pela lista linear com alocação sequencial, basicamente o nome dela já diz muita coisa sobre ela. né? Em uma lista linear com alocação sequencial, você aloca todas as posições da lista de maneira sequencial na memória física. É como se de uma vez só você precisasse informar o conjunto de posições que você deseja utilizar na memória para colocar aquela lista. Repara que, como você não sabe no transcorrer da existência de uma lista quantos elementos você vai ter, a gente já começa a perceber uma característica aqui da lista linear com alocação sequencial. Mesmo sem a gente ter uma noção muito exata de quantos elementos você vai precisar, você precisa destinar uma região de memória inicialmente, cujo tamanho você vai ter que estabelecer, para colocar a sua lista linear, já que você precisa que todos os elementos estejam sequenciais na memória física. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista linear L com quatro elementos. E aí eu vou precisar dedicar quatro posições sequenciais na memória física para poder alocar essa lista linear, já que ela é uma lista com alocação sequencial. Geralmente, como eu já disse, as listas lineares com alocação sequencial, elas precisam de uma alocação prévia de posições consecutivas, mesmo que você não vá usar todas essas posições de uma vez porque é muito caro você alocar, por exemplo, um vetor com 5 posições, aí daqui a pouco o seu vetor está cheio, não cabe mais ninguém naquela lista linear. Aí você precisa aumentar este vetor de 5 para 10 posições. Depois ele enche, você precisa aumentar ele de 10 para 15. Você ficar criando pequenos vetorezinhos e ficar aumentando ele de tamanho não é uma operação muito barata. Então, em listas lineares com alocação sequencial, a gente precisa alocar... Uma, um vetor na memória física que já tem um tamanho considerável prevendo um possível crescimento dessa lista. Então, por exemplo, aqui em Python, eu declarei uma lista L que inicialmente está vazia. Se essa lista L ela for implementada com uma lista linear com alocação sequencial, por mais que eu tenha declarado ela sem nenhum elemento, no fim das contas, se a gente for olhar lá na memória física, o Python vai destinar, neste caso aqui, só a título de exemplo, um vetor com três posições, muito embora ela inicie vazia, mas ele já declararia, por exemplo, com três posições, já para garantir um espaço ali para armazenar alguns elementos, muito embora neste, nesta lista aqui, neste exemplo, eu só inseri um elemento, o elemento 10. Então, qual é o custo para implementar cada uma das operações de uma lista linear se ela for feita com alocação sequencial? Passando bem rapidamente aqui, a gente vai implementar quatro operações, duas operações de busca, uma de inserção e uma de remoção. Na verdade, a gente não vai implementar. A gente vai trabalhar em um nível mais alto para vocês entenderem as vantagens e desvantagens desse mecanismo. Então, se você está buscando um elemento X numa lista, nesse caso aqui eu estou buscando um elemento 40, nessa lista L aqui, que neste exemplo tem seis posições, eu basicamente vou ter que passar por todas as posições da lista e perguntar se aquele elemento está presente ou não. Como uma operação de busca clássica. Então, eu vou passar pela primeira posição pela segunda, pela terceira, muito embora eu saiba que as posições 3, 4 e 5, elas não contêm um elemento, poderia ser, por exemplo, que a posição 4 tivesse algum elemento e eu não sei, só a posição 3 ou só a posição 5. Então eu preciso passar por todas as posições do meu vetor, da minha lista linear sequencial, para poder perguntar se aquela posição contém o um elemento ou não, assumindo uma implementação bem genérica. Então, eu passaria pela posição 3, pela posição 4 e pela posição 5. Essa seria a busca de um elemento X. Se eu quero buscar o conteúdo de uma posição, como a lista ela é implementada através de um vetor, se eu sei a posição, basta eu ir diretamente naquela posição e buscar o conteúdo dela. Então, neste caso aqui, eu estou buscando a posição cujo índice é 1. Então, basicamente, eu vou na posição 1 e retorno o elemento que está ali. É uma operação com um custo baixíssimo de ser feito. Um custo muito bom. Se eu quero inserir um elemento X em uma posição, como eu sei a posição que eu gostaria de inserir, eu basicamente vou na posição e coloco o elemento. Então, por exemplo, eu estou querendo inserir na posição do índice 1 aqui. Então eu vou na posição 1 e coloco o elemento 1, que eu quero colocar o 40. Mas aqui a gente já tem a primeira dificuldade numa lista linear com alocação sequencial. Se a sua lista não tivesse essa posição disponível, você precisaria aumentar ela de tamanho, ou seja, criar um novo vetor copiar os elementos do vetor anterior para o vetor novo, para poder então fazer a inserção, o que já teria um custo relativamente alto. E para remover um determinado elemento X, primeiramente eu preciso buscar esse elemento, então aqui neste exemplo eu estou querendo remover o elemento 30, então eu vou buscar na posição 0 ele não está, na posição 1 ele não está, na posição 2 ele está. E a remoção de um elemento não vai significar que eu vou deixar de ter a posição 2, porque eu não consigo, de uma hora para outra, pegar um vetor, neste caso aqui, que tem seis posições, e dizer que a partir de agora ele tem cinco. Essa é uma operação custosa se eu fosse fazer isso fisicamente na memória. Então, o que a gente costuma fazer é uma remoção lógica. Eu venho aqui e simplesmente coloco que nessa posição não tem nada. Eu coloco a palavrinha chave known, que no Python significa que ali eu não tenho nenhuma posição. Não há é nenhuma posição válida. Então, essa é a maneira que a gente implementaria as operações básicas com uma lista linear com alocação sequencial. Agora, quando a gente trabalha com listas lineares encadeadas, o conceito muda. Porque em uma lista linear com alocação encadeada, a gente aloca as posições da lista sob demanda. E as posições, elas não estão sequenciais. Elas estão espalhadas na memória física. Existe uma alocação esparsa. Então eu vou alocando as posições na medida que eu preciso. E uma posição numa lista linear com alocação encadeada, é chamada de nó. Por que nó? Porque ela vai ter um conteúdo e ela vai ter o endereço da próxima posição. Já que as posições não estão sequenciais, eu não consigo sair de uma para a posição que está embaixo, para a posição que está embaixo. Eu tenho que ficar saltando entre posições de memória. E um nó numa lista linear com alocação encadeada é uma variável simples heterogênea. Então, aqui tem um exemplo básico de uma variável L, que é uma variável lista linear com alocação encadeada, assumindo que o Python vai implementar assim. Então, assumindo que essa lista tem três posições, a posição 0, eu não vou saltar para o endereço de memória 1. Existe uma posiçãozinha dentro da posição 0, onde eu armazeno o um endereço da próxima posição da lista. E a partir da segunda posição da lista, eu tenho o um endereço da terceira posição da lista. Então, eu tenho saltos de uma posição e não existe aqui uma alocação Contígua. Quais as vantagens e desvantagens desse mecanismo? Vamos olhar aqui rapidamente como implementar as mesmas operações. Então, se eu quero buscar um elemento X, é muito parecido. Eu vou ter que sair procurando de posição em posição, só que as posições não estarão sequenciais. Eu vou da posição 0, depois eu vou ter que saltar para a posição 2, porque é ali que está o segundo elemento. Depois eu salto para a posição 5, porque é ali que está o terceiro elemento. Eu faço as comparações normalmente. Até aí, a diferença é que eu não tenho nada sequencial, eu tenho que fazer alguns saltos. Buscar o conteúdo de uma posição, aqui eu tenho o primeiro problema, porque a posição ela não é sequencial na memória. Então, para saber, por exemplo, o índice 2, eu não vou conseguir diretamente, eu vou ter que fazer saltos. Então, eu começo no índice 0, salto para o índice 1, um, depois salto para o índice 2, para descobrir o elemento da posição 2. Então, acessar uma posição específica numa lista linear encadeada é uma operação mais cara do que uma lista linear simples. Agora, inserir um elemento X em uma determinada posição? Da mesma maneira. Para inserir, eu vou ter que descobrir onde está a posição. Eu vou ter que fazer saltos. E aqui especificamente, eu vou ter que inserir na posição do índice 1. Então eu vou começar no índice 0, vou saltar para o índice 1 e vou inserir o elemento ali. Qual é a grande vantagem no momento da inserção? Se eu estivesse querendo inserir, por exemplo, numa posição inexistente eu não precisaria alocar um novo vetor. Eu basicamente criaria um novo nó e inseriria esse novo nó na lista. Então, a inserção de uma posição inexistente, por exemplo aqui, a posição 3, que é uma posição que não existe neste, nessa lista, seria muito mais barato do que numa lista linear com alocação sequencial. Porque eu simplesmente criaria uma nova posição e criaria um novo ponteirinho para ela. Então, tem a primeira vantagem aí de lista linear com alocação encadeada. E a remoção também é diferente. Vamos supor que eu quisesse remover o elemento 20. Primeiro eu tenho que descobrir onde o elemento 20 está, fazer uma busca convencional. Então eu começaria da posição 0, saltaria para a segunda posição e acharia o elemento 20. E qual é a facilidade de se usar a locação encadeada na remoção? Eu consigo efetivamente remover o elemento dali. Então eu manipulo os endereços de memória de tal forma que o 20 some. A partir de agora eu saio da primeira posição e já vou para o próximo elemento. A remoção é uma remoção física. Então eu tenho um consumo de memória mais moderado quando eu trabalho com alocação encadeada. As operações de busca são mais complexas, mas as inserções e as remoções têm um melhor custo de memória e de consumo também. Então no transcorrer deste módulo vocês vão aprender essas noções de gerenciamento de memória, principalmente como criar listas lineares sequenciais, e vocês vão implementar cada uma dessas operações que foram apresentadas, busca, inserção e remoção, e na unidade 2 a gente vai trabalhar especificamente o conceito de listas lineares encadeadas, e vamos também implementar cada uma das operações que foram apresentadas. Desejo um ótimo estudo para vocês nesse módulo.